Feliz em anunciar a chegada no português dessa publicação Chá com Deus um livro escrito pela pastora Rosela Infatti, do ministério Sabaotto, na Itália. Uma brasileira que Deus tem usado lá muitos anos para fazer diferença para escrever história. Aqui ela compartilha a história dela, sua caminhada de fé, suas aventuras com Deus, a paixão pelo Senhor. Eu, particularmente, desde a adolescência, fui muito inspirado pelas biografias, pelas histórias que nos faziam desejar viver as mesmas manifestações de Deus. Esse livro tem uma carga inspirativa enorme, e também foi escrito e apresentado de uma forma que também é divertida e muito interessante. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida.